pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou enfrentando o Kei e também o Gun. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final. Comentem, fiquem à vontade e se inscrevam para quem não é inscrito. Contribuam também no Pix da Dove que está na descrição. E é isso aí, bora pro vídeo! My Round 1. Começar com alegria aqui Vou Pegar esse quente jeito Quem te vê, quem te vê, viu quem Porrada Toma, vai Choriu sozinho Calma que eu terminei Ah, vai ficar tonto Só mais um golpe, pilão Ah, calma lá. Deixa eu pra lá. Ah, tá querendo me agarrar? Você vai ver. Me aproximando, gente. Puxa. Ah, não. Oxi Counter Toma Ah, Neka né? aí pro seu Hadouken pro Toma todo o meu poder Toma pilão Gente eu preciso ir pra cima se eu vou perder Toma E com muito cuidado Ninguém sabe onde pula, ninguém sabe por onde Ai, olha. Ai, eu tô sem Lógico. Ah, lógico que ele ia ficar dando o back dash e indo pra trás e dar o da um Hadouk. Uia. Garrão do urso, nada. Vida. Calma lá. Okay. Agora você vai ver Cabeçada Oriá Agora vai tudo Eu gasto todo o meu CA Mas você morre Eu prefiro gastar o um CA Do que... Morrer com ele. Não me diga. Oh, Round one. Fight. O cara vai voltar nervoso. Ah, eu me preparando aqui. Puxa vida. Tá. Fica aqui nesse canto. Tem que dar um jeito. Fica aí. Oh, yes! Agora você morre. Só mais um golpe. Agarrando isso! Round two. Vem querer me dar, agarrar, nada, é o quente Te agarro. Eita. Vai vir correndo, é? Toma na cara. Deu meu lariate, gente. O cara pulou certinho. Vem aqui no pilão. Vem aqui que eu não terminei ainda não, outro pilão. Tomar muito cuidado. Yes! Só do pilão. <risos> Representando todo mundo aí que gosta de café. Round Ah, não. eu vou te pegar de jeito você também. Cima. Já era, amigo! <risos> Olha o ver shift sou esperto! Toma, porrada! que é bom de enfrentar o Dan Round é que ele... Fight. O Hadouk dele é bem fraquinho. Ele tem que ir pra cima também, que nem Zangief. Eita! Esse é um, um personagem feliz. o pilão, ok. <risos> hate you. You yes. Yes. Round one. Fight. Ah, ficar bem espertinha. Fica lá Seu esperto Você tá bem no V-Shift, né, cara? -g -g -o -a -o. Foge não Olha Saiu bem Não vejo atacar Tchau, amigo Vai tudo Não Joelhada na cara Olha, esse golpe é bom pra se aproximar, gente Eita Quis mudar de lado Toma o um pilão desse lado também Você vai vir. Hey! What's up, what's up? Ah, essa magia não vai, não vem não. Você só tem um risco de vida. Ah, cara. I hate you! You win! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!